Olá, meu nome é Rafael Batista, eu sou consultor da Nova Oils e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o óleo essencial de tea tree, uma planta muito conhecida por suas propriedades terapêuticas. Então se você gosta de gerar uma terapia, quer saber mais sobre esses assuntos, aproveita já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página para não perder nenhum dos nossos materiais. Tudo certo aí? Então vamos lá! também conhecido como árvore do chá. O nome científico é Melaleuca alternifolia. Ela é uma planta australiana usada pelos aborígenes, que é o povo nativo de lá, desde tempos ancestrais. Eles usavam essa planta pelas suas propriedades terapêuticas para tratar dos seus problemas de saúde. O primeiro contato do Ocidente com ela foi quando os colonizadores ingleses chegaram lá e viram que os aborígenes faziam muito chá com essas plantas, daí veio o nome Árvore do Chá. E eles começaram a observar que aquela terapia que os aborígenes usavam ali pelas plantas funcionava muito bem. Também existia uma lenda de uma lagoa mágica, um lugar em que a pessoa tomava banho e saía de lá curada de suas doenças. O que eles observaram era que, na verdade, em volta dessa lagoa, existiam muitas dessas árvores, que deixavam suas folhas caírem na água e elas liberavam ali as suas propriedades terapêuticas. Então quando a pessoa se banhava ali, ela fazia um banho medicinal que ajudava a melhora da sua saúde. O T é muito conhecido por suas propriedades antibacterianas. Ele é usado em cosméticos e uma série de outros produtos terapêuticos justamente por essa capacidade. Para vocês terem uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial os um soldados da frente australiana levavam em seu kit de primeiros socorros um vidrinho de óleo essencial de chitri, como esse aqui que a gente tem aqui na loja. Eles usavam para fazer a esterilização de ferimentos enquanto aguardavam o um atendimento médico adequado. Também existia uma orientação de que se os soldados estivessem sem água, encontrassem uma água que ele não tinha certeza se podia beber ou não, ele enchia o seu cantinho com essa água e colocava algumas gotas desse óleo e acordava uma hora, depois ele estava pronto para tomar essa água. O que, que acontece? O óleo essencial de Chitri, ele, ele esteriliza o ambiente, ele elimina bactérias, vírus e outros proto-usuários, uma série de coisas, então ele permite que se faça o tratamento dessa água para beber, na falta de algo mais adequado. Na loja, nós temos vários produtos cosméticos com óleos essenciais, entre eles, esse creme para os pés, por exemplo, ele tem óleo de coco, semente de uva, óleo de aveia e óleo essencial de melaleuca, que é o tea tree. Então além de deixar a pele mais hidratada e macia, esse óleo essencial de tea tree, ele atua como um antibactericida. Então se a gente fica muito tempo com o calçado fechado, acaba proliferando essas bactérias que causam um mau odor. E esse produto ele elimina, impede que essas bactérias cresçam. Outra alternativa para quem tem esse problema é pingar algumas gotinhas de óleo essencial no sapato. Também funciona muito bem. Essas são algumas das curiosidades sobre esse óleo essencial. Em outros vídeos nós vamos explorar mais esse assunto. É sempre importante lembrar que os óleos essenciais são produtos cosméticos, terapêuticos coadjuvantes, não devem ser vistos como medicamentos, eles ajudam, trazem um conforto, um bem estar e auxiliam nas terapias. É sempre importante também consultar o seu médico em caso de problemas de saúde e contar para ele o que você está fazendo de terapias alternativas também. Ok? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se gostaram desse vídeo, já deixe o seu like e continue nos acompanhando para ter mais informações. Viva bem! Viva! Aloha! Até mais!